We'll A galera tá streamando também. Lux, VSM. Deixa eu ver aqui. Pô, cadê o vídeo normal, velho? Que é diferente. A qualidade tá meio ruim, mas acho que dá pra. Acho que dá pra ver. Essa é inspiração para molecada que vem depois da gente. Essa é o Woody falando, ó. Isso aí é o Wood, mano. Ai, cara é de mal, velho. Cara é de mal aqui, hein, Lux? No anúncio. Mano, o que é isso aqui, velho? Ah, Lucão. É a barba dele, mano. Que isso? Ai, eu tenho que segurar a resposta, isso é bom. Isso aí é quem, mano? Isso aí não é ninguém. Isso aí não é ninguém, mano. É viver de uma parada que a gente ama, tá ligado? Isso aí é o Lucão. 2 milhões. É hypar cada detalhe dessa jornada que tá começando. Mano, isso é maldade. Eu tive que falar essa frase umas 20 vezes. Sem zoar, mano. Mano, isso aqui ó. Cadê? What? Aqui, ó. como que vocês acham que isso aqui foi feito? É <risos> a embacada detalhe dessa jornada aqui tá. Cada detalhe dessa jornada aqui tá <risos> começando. Olha que essa parte aqui foi engraçada também velho. Ah os caras que estavam aqui com nós estiveram ficar gritando, tá ligado? ao redor da gente. E, tipo, aqui, ó, eu aqui. E. Mano, a mina gritou do meu ouvido aqui pra caralho, velho. Ela e esse cara aqui, mano. Você pulou do prédio, óbvio, velho. Com certeza, mano. Aí, ó. Eles gritam. Aqui eles estavam assim, ó. Uh, uh, uh.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 O hops brasileiro, né? Hops brasileira. Que é o pai, né? Paisão. Mano, eu lembro dessa jogada, velho. Calma aí, deixa eu só escolher aqui, certo? Escolheu Jaca, né, mano? Jaca é. Esse aqui é o... de AK na troca. Oh, meu Deus! Eu adoro esse aqui, ó. Esse aqui é o Xamp. Ah, vocês não vão conseguir ver por causa da câmera, velho. Esquece. O hype, o hype foi plantado. plantado. Segue o fluxo. Falei mais 20 vezes essa frase aqui. A jogada do clipe é essa aqui, guys, ó. Oh, cadê? Deixa eu ver aqui qual que é a jogada certa, mano. É assim, qualify aqui, ó. Só que eu preciso achar qual que foi o round, mano. Deixa eu ver qual que foi o round, mano. Amei que eu tô tentando achar, guys. Eu não lembro o round que foi, mano. LTC versus IE. Inferno. Porra, mano. Eu não acho a jogada em si, tá ligado? O highlight. Cadê? se alguém colocou aqui, mano. Foi de TR, eu tô ligado. Era pra ter a jogada aqui, mano. Que bosta. Não vou conseguir mostrar pra vocês. Será que tem aqui? Calma aí. Ó, oh, esse pá vai aparecer aqui, hein. Não apareceu. É isso, esse foi o highlight, galera.